Voltamos pessoal! Mais uma live hoje, é 18 horas mais ou menos. Só que nós tivemos um problema. Ana Carolina Puga, estamos de volta para atender vocês, falar sobre é, biomedicina estética, uh, desvendar todos os mitos e verdades no que se refere à harmonização facial. Uh, quais são os fios de sustentação mais utilizados hoje e o que é mais bacana, a doutora Ana é conhecida como a mãe da biomedicina estética no Brasil. Foi ela que uh, abriu as portas para que os farmacêuticos, os enfermeiros pudessem desenvolver a arte da estética dentro da sua profissão. E olha que bacana, hoje ela está aqui conosco e ela vai uh, trazer todas as informações para nós, como se tornar um profissional de sucesso. Vamos falar um pouquinho das portarias, das novas resoluções, qual o panorama hoje da biomedicina estética e um pouquinho dos segredos da nossa rainha para a gente ter sucesso na nossa profissão. Oi, Juliana, oi, Nanda, Marcelo, oi, Ingrid, Léo, saudade de vocês. Olha a galera do Neopuga em peso aqui hoje, hein? Oi, Marcos, tudo bem? A doutora Ana já está aqui conosco. Depois de um dia intenso de treinamento, de aula... Receber a nossa majestosa doutora Ana Carolina Puga nessa noite incrível, nessa quarta-feira maravilhosa. Boa Olá. noite! Boa noite, voltei. Agora vai! Agora tem que ir, né? Não tem jeito. Deixa eu levantar aqui. É isso aí, aqui, olha tá que, me que honra. Hoje estamos aqui hoje com a rainha da biomedicina Ai, estética. Gente. Temos aqui na nossa live o doutor Gui, que é dermatologista. Ai, a galera do Nepuga é em peso aqui entrando também para te assistir. E aí, doutora? Voltamos, né? De man... Nossa, hoje eu fiz, hein? Hoje eu fiz aula <risos> pro Nepuga na quarentena, acabei a aula da turma S10 agora às nove e meia Deixa eu só levantar um pouquinho que meu tripé, isso. E tá me ouvindo direitinho? Sim, tá tudo em ordem tá. Então é isso aí. Eu tava contando, né, um pouquinho que você me perguntou sobre como eu vim parar a estética, né? Eu já Isso. nem sei onde eu parei. Não sei se vocês assistiram outro eu vídeo. Eu acho que parou na corporale, mas se você quiser fazer um é, resumo... eu vou fazer um resuminho, <risos> porque eu nunca é, sempre pensei em estética como algo para mim, né, Bruna? Eu tava te contando. E aí, de repente, algo que eu pensava, sei lá, como usuária de estética virou a minha profissão, e quando eu voltei para Sertãozinho, foi justamente nessa parte que eu parei, eu voltei por questões de saúde familiar mesmo, eu tentei recolocação profissional como biomédica em banco de sangue, na faculdade, porque eu já tinha uma grande experiência em dar aula, que eu dei aula por muito tempo na Luzida, e não consegui, aí eu falei, ah, vou montar uma clínica de estética, então foi meu plano B. Fui estudar estética, fui montar a clínica. E aí foi onde aquela questão do... Por que biomédico não pode fazer estética, né? Os conselhos proibiam, mas proibiam mesmo. Chegaram a... Tentaram me processar. Não sei se você sabe. O conselho tentou me processar porque eu fazia estética. E eu falei, gente, mas... Algo que a gente tem o conhecimento fundamental, a gente tem o conhecimento necessário do que é um organismo, de como ele reage mediante as inflamações, os, os procedimentos estéticos, mediante todos é, esses estímulos que nós damos, né? Como que eu não vou poder fazer estética? Então aquilo, aquilo ficou né com aquela pulga atrás da orelha, como se diz. Aquilo ficou ali martelando até que eu fui estudar Estudei as leis, estudei Anvisa, estudei é, manual de, de equipamentos, de procedimentos da Anvisa Estudei as resoluções do meu conselho, das, tudo, tudo, lei, tudo E aí eu vi que realmente não só o biomédico, mas todo o profissional da saúde Podia sim atuar na estética, desde que seu conselho permitisse né? Então foi aí que começou a minha grande luta para que o conselho permitisse, então, a atuação do biomédico na estética, e foi assim, muito. O pessoal conhece a Biomedicina Estética a partir de 2010, mas teve muita história antes, viu, Bruno? Muita história <risos> de, da, antes disso acontecer, foram muitas, muitas, muitas coisas que aconteceram para eu poder chegar num sim do, do, do, biomédico, da, do conselho da Biomedicina Estética. Aprovando a biomedicina, acho que até lembro que foi uma data que marcou muito, que foi já 10 de 10 de 2010 né? Eu falo que foi o ano dos 310 A gente não tem a data dos 38, 1888, Sim. que foi a libertação dos escravos Eu ah. falo que essa data libertou não só os biomédicos, mas libertou os farmacêuticos, libertou os enfermeiros Libertou todos os até os dentistas, né? Porque hoje eles Sim. fazem harmonização orofacial, coisa que eles não faziam 15 anos atrás, já 10 anos atrás, hoje eles podem fazer de forma regular. Então, realmente, aquele plano B virou meu plano A, mas virou o plano A de muita gente. Isso me deixa muito feliz, né? quando eu, vejo eu sou aí... muito grato, porque você me abriu muitas portas e vou é eternamente grato. Você sempre ah, vai ser é a nada. minha grande referência na Valeu, estética agradecer. Eu e agradecer. Acho que o intuito dessa live foi mais uma oportunidade de eu poder te mostrar o quanto eu sou grato e todos nós aqui a gente tá vendo toda essa galera entrando eu acredito que todo mundo também vai assim obrigada. você tá eternizado em cada procedimento nosso que a gente faz vai ser para sempre Gratidão. obrigada mesmo acho que assim eu me lembro muito do dia que eu fui no conselho me defender contra um processo que o conselho estava movendo contra mim e eu fui, estava assim, todos os conselheiros, todo mundo meu advogado, e eu morrendo de medo, porque meu pai sempre falou que minha herança era o meu diploma. E eu, meu Deus, agora eu vou perder meu diploma, minha carteirinha de biomédica, o que eu vou fazer? Eu estava assim, desesperada, né? Porque eles estavam afim de me cansar, de repente. E eu fui para me defender. E eu lembro que o presidente da época, na, no Conselho de Iorque, naquele dia, falou... Por que você não esquece essa coisa de biomedicina estética E vai trabalhar como esteticista Abrir suas franquias, ganhar seu dinheiro E esquece o negócio de biomedicina estética Você que tão determinada Eu pensei assim Mas se eu posso fazer estética como biomédica Quantos outros biomédicos Quantos outros profissionais Poderão fazer também então, por que, que eu vou guardar isso só para mim? Por que, que a gente não vai, não vai colocar que todo mundo vai poder fazer estética, todo mundo querendo mudar de profissão, porque biomedicina não está nada, farmácia não dá nada, querendo mudar de profissão. E agora, porque eles não podem trabalhar com honra na sua profissão atuando com estética. Eu lembro que eu falei assim, mas muito, muito ingênua, né? Porque eu estava ali no meio e <risos> do... eu muito fiquei entusiasmo. bem determinada. E foi tão bom. E depois daquela reunião toda, a penalização foi que eu, eu achei que eu fosse perder meu diploma aquele dia, de verdade, minha, meu registro, né? De verdade. Eu, eles só assim, não, é, a pena é que a senhora não use mais o nome biomedicina estética. Eu lembro que eu fui tão espontânea, eu fiz, ufa, né? Tipo assim, só isso, né? Pensei, uh -huh. ufa, não, tudo bem, por enquanto eu não uso, mas eu sei que em breve eu estarei usando. Eu fui tão determinada que não deu um ano, eles aprovaram a biomedicina estética. Então, assim... Foi tão bom, porque não era uma coisa só para mim Não foi só para mim Fui lá, lógico, me defender Mas eu estava defendendo muito mais a classe Porque eu via uma possibilidade E eu tinha muita muita raiva do biomédico queria fazer outra faculdade Porque biomedicina não estava dando dinheiro Mas as pessoas precisam ganhar dinheiro Precisam trabalhar, precisam sustentar suas famílias Se não consegue através de uma profissão Vai ter que fazer outra né? E dava pena né, de ver alguns ex-alunos meus, da Luzida indo fazer medicina no Paraguai, na Argentina Ou mudando, indo fazer direito, porque não tinha encontrado colocação profissional Então, acho que foi uma coisa que eu fiz para todos Não esperava que fosse ficar tão grande assim Mas sou muito feliz que ficou e tenho muito orgulho dos meus alunos E dos biomédicos também, farmacêuticos e enfermeiros Que estão aí com sucesso Fazendo procedimentos de forma perfeita, com resultados maravilhosos, pouquíssimas complicações com esses profissionais, pouquíssimas complicações que aparecem, são profissionais mal capacitados, mal preparados. Então, assim, eu fico muito orgulhosa mesmo, te juro. Se eu tinha que fazer a minha árvore, eu já plantei, filho eu já tive, livro eu já escrevi. Se eu tinha alguma outra coisa a fazer, foi isso, já fiz também. Agora eu tô aqui, ó. E tá aí o seu legado é muito bom. maravilhoso, né? Muito bom, Ai, que, e que bom, que eu acho assim que é uma coisa que tinha que acontecer, né? E foi uma revolução para a estética toda, porque até a estética comum, que a gente estava falando na outra live, mudou muito de lá para cá, mudou muito. Esses 10 anos teve uma evolução muito grande da área estética em geral, não só dos profissionais da saúde na estética, mas da estética convencional, ela também evoluiu e isso foi muito bom. Então estamos Eu aí, acho que apoiando... isso faz parte da Revolução Puga, né? Ah, obrigada, eu gostei da Revolução Puga Eu falei, nossa, olha aqui, que legal Muito bom. Porque eu sou sincera que acabou, acabou interferindo em todas as classes Revolucionou a estética, aí. de modo geral, né? Porque você viu o primeiro farmacêutico que eu tive no meu curso Eu falava que eu sou biomédico, então, né? Em 2010, comecei a dar meus cursos Aí foi aprovado em outubro Eu dei meu primeiro curso em 20 de janeiro de 2010 Tem exatamente 10 anos, né? deu é, o primeiro curso, nem, nem era aprovada a biomedicina estética Aí dei o segundo curso em junho E aí quando foi aprovado, foi aquela explosão Quando foi no quinto, sexto curso, eu tive uma fisioterapeuta Patrícia, o nome dela, eu nunca me esqueci Que veio fazer curso, eu aceitei porque tinha laser, eletro Eu falei, ah, fisio pode fazer né? Tinha injetáveis, eu falei, ah, ela assiste Aí a gente bem, faz carbox, eu pensava É profissional da saúde, né? Como eu estudei, logo eu sabia que o farmacêutico, o enfermeiro, o fisioterapeuta poderia fazer também Porque na, na Anvisa tem muito claro, principalmente no manual de equipamentos, que fala é, que, é, Quem é o público destinado àquele equipamento? Profissionais da saúde com reconhecimento do seu conselho de classe Então é muito claro isso nós somos profissionais da saúde Então quando eu comecei a aceitar o farmacêutico Foi um farmacêutico do Paraná Que veio fazer um curso comigo, só tinha biomédico no farmacêutico Nossa, esses biomédicos ficaram bravos comigo Ô, oh, você está abrindo para farmacêutico Você não pode A biomedicina não tem nada exclusivo A estética tem que ser exclusiva da biomedicina Eu, gente, mas não dá Porque a gente é uma classe muito pequenininha Se a gente ficar sozinho, a gente vai ser engolido A medicina é estética... A medicina estética tinha acabado de deixar de existir, porque eles foram até o Supremo Tribunal, um grupo de medicina estética, brigando com o Conselho Federal de, Bi de Medicina para poder aprovar a medicina estética. Só que no Supremo, o Conselho Federal ganhou, porque quem determina a habilitação de um profissional é o conselho de classe. Então, a medicina estética sumiu. Então, era a nossa oportunidade. E muitos achavam que nós seríamos os únicos da área da saúde a atuar na estética. Eu sabia que não. Eu fiquei quieta, porque eu vou ficar... Abrir uma faixa, né? Eu come... O povo vai me deixar, <risos> deixar aqui, né? Mas eu, eu não podia proibir. E curso não é uma coisa que você proíbe. O ensino, pela nossa Constituição, ele é livre. Ele é livre, então assim, ele, você não pode privar uma pessoa da educação Depois se ela vai exercer ou não, já são outros 500 Se eu quiser fazer um curso de, de é, direito familiar Eu posso fazer uma pós graduação de direito familiar Mesmo sendo uh, bacharel em direito, mesmo sendo advogada Só que se eu vou exercer, são outros 500 Porque eu não tenho minha OAB Para eu ter minha OAB, eu tenho que ter o quê? ter feito a faculdade, ter prestado o concurso, ter passado, e são outros 500, então não posso privar. E eu sempre fui muito esclarecida quanto a isso. Aí comecei a aceitar farmacêutico. E os farmacêuticos estavam revoltados porque o conselho não aprovava, o conselho não aprovava. Ah, vou fazer biomedicina, vou fazer biomedicina. Aí muitos farmacêuticos que fizeram curso comigo começaram a se matricular na biomedicina. Por quê? Vocês farmacêuticos fazem mais um ano e meio, se formam biomédicos, uhum. e começaram, ficavam lá apertando o conselho e vinha quem era de dentro do conselho, porque muitos de vocês. Trabalho no conselho, fazem parte de comissões aqui e ali, vinha fazer curso e ficava pressionando o conselho. Ah, então vou fazer biomedicina. Como foi em 2014, acho que o conselho já não aguentou mais, né? A pressão dos farmacêuticos que queriam fazer é, estética e vendo também que ia ter uma migração, né? Porque, imagina, se o conselho de farmácia não abrisse de jeito nenhum, quantos farmacêuticos que iam fazer biomedicina? Pois é. Aí ele abriu a farmácia estética, foi ótimo. E isso começaram a vir os enfermeiros. Vamos aceitar os enfermeiros, por que não? Enfermeiro aplica injeção, até em bebê, não é? A primeira Mas... vacina quem dá é o enfermeiro, por que, que a gente vai impedir? Uh -huh. Começamos a abrir para os enfermeiros. Aí vem os biomédicos farmacêuticos em cima de mim. Você não pode abrir. Eu falei, gente, a enfermagem é a área maior que tem, tá olha figado. os profissionais que tem. Se a gente tiver que brigar, um dia os médicos vierem brigar com a gente, a gente está em maior número, uh -huh. não é? então assim foi, pensei em tudo, em tudo isso por incrível que pareça pensei e a partir daí alunos meus levaram até o cofen para poder habilitar a enfermagem estética né e assim foi com Entendi. os dentistas também graças a Deus aí estamos em um número bem grande lutando aí pelos mesmos objetivos não é sim com certeza uma coisa só só para tentar esclarecer aqui para o pessoal tem gente que tem ainda uma certa não consegue entender a harmonização, o curso de harmonização e a harmonização orofacial Eu acho que é uma das grandes dúvidas tá. oh, A harmonização orofacial, ela é para dentista, gente É assim, eu não vou mudar meu, meu, meu pensamento já, já recebi crítica de um post que nós publicamos Ah, uhum. isso tá errado, não é assim, imagina, Ana tá errada Gente, não importa que tá errada, que tá certo No meu conceito, a harmonização orofacial é para dentista porque ele ele ele você harmoniza também a cavidade, utilizando a cavidade interna, oral, do paciente. Você coloca as facetas, você tem alinhamento de sorriso. Para mim, a harmonização orofacial inclui isso. Falar que a harmonização orofacial é só face, não é dente, não inclui faceta, não inclui sorriso, correção de sorriso, nem nada, é uma harmonização facial, não é uma harmonização orofacial. Para mim, a harmonização orofacial, ela... Envolve sim a melhoria do sorriso Então eu vou procurar fazer a harmonização facial Quando eu acho que o meu sorriso não está certo Não está correto E eu quero harmonizar tudo, inclusive o sorriso Agora, a harmonização facial é o que nós profissionais não dentistas né? Porque não tem é não-meca, eu vou ser não-dentista também Nossos <risos> profissionais que são biomédicos, farmacêuticos, enfermeiros Até médicos, fazemos Porque a gente não mexe nos dentes a gente não vai fazer a harmonização do sorriso tá? Então para mim, eu, eu sou assim, Para mim é isso né? Se eu posso ensinar alguma coisa, eu vou ensinar dessa forma Se claro que eu tô errado, vem me mostrar que eu tô errado, tá bom? Não sou, não sou a vaga da razão, mas o meu entendimento é esse E o seu, Bruno? Também, penso da mesma forma Eu sempre explico Sim. dessa forma também Até como uma questão Acho de funcionalidade, aí. né? Quem somos nós, é. Essa parte de dentição é, são os dentistas mesmo, e eu, né? O que acontece, muito curso de dentista que dá harmonização orofacial, aí tem os interesses, né? Sabe que eu falo tudo, né? Eu vou falar aqui. Adoro, Muitos muito adoro, cursos de dentista que tem interesse em ter aluno, porque só aluno dentista não é o suficiente. Eles precisam vir para biomédico, para farmacêutico, para enfermeiro, para médico, para todo mundo. Eles aceitam você, biomédico, você, farmacêutico, você, enfermeiro, no... Curso de harmonização orofacial e na pós-graduação, harmonização orofacial, que não vai te servir em nada, não vai te habilitar, não vai te Exatamente. servir nada. E aí, lá no curso de harmonização orofacial, você aprende a fazer bloqueio, coisa que enfermeiro, farmacêutico biomédico não pode fazer. Você aprende a fazer é, cirurgia, aprende uhum. a fazer... Fechamento da asa nasal Bichectomia você... E você não pode fazer nada disso E aí? Você quer uma encrenca? Não, professor, eu fui só para conhecer Tá bom, vai para conhecer Como lá, a questão do direito da família eu Fui só para conhecer Mas cuidado Porque às vezes você está gastando um dinheiro Numa coisa que você não vai usar Não vai ter utilidade tá? Então, Eu penso que quem defende isso Às vezes é porque Quer vender cursos para quem não é dentista. Então, façam Sim. o curso de harmonização facial. Pronto. Hum. E uma outra coisa, já que você tocou nesse assunto, que falaram um tempo atrás, era que a harmonização facial era só para dentista. E começaram assim. Eu, ah, gente, é? não é, é... Gente, não é... A harmonização facial é para qualquer pessoa que faz preenchimento, toxina, fio. E né qualquer profissional que saiba fazer isso, pode fazer uma harmonização facial. Aí... O... Aí mudaram agora a medição orofacial, facial, que é para dentista. Estão enchendo a cabeça do pessoal, né? Que pode fazer. Então, eu D não doutor, recomendo. Em relação... em relação à bichectomia enzimática, hoje é uma coisa muito discutida em relação à segurança. O que, que você acha? Então, tem que... tem que conhecer muito bem onde está para poder fazer, porque senão você vai ter um problema maior. Né? Então, tem que ter muito conhecimento anatômico. É, acho que depende do produto, você está com um produto que ele é lipolítico mesmo, que muitas vezes é o mesmo produto que você faz a lipo de papada, você vai e faz a bicha enzimática, tudo bem, mas você tem que ter certeza. E às vezes varia muito de uma pessoa para outra. Quando o dentista abre através da cavidade e tira a, a bolsinha de bichar às vezes ela está um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, um pouco mais lateralizada. Então você tem que ter certeza. Será que externamente você vai conseguir ter certeza onde está essa bolsinha? É verdade. Tem que pensar, né? Porque fazer por dentro da cavidade oral, vocês não podem fazer, a gente não pode fazer. Tem que ser externo. Então hum. tem que ter muita certeza de onde está fazendo. É um procedimento de alto risco e para quem já tem muita experiência de clínica, né? Né, Bruno? Sim. A Cintia ela falou que ela acaba encaminhando quando o paciente para o paciente pro dentista. Uh, quando ele, uh, o paciente não tem nenhum dente isso implica na estrutura facial gente vamos ser parceiros eles não fazem é, eu acho que essa coisa de reservar o mercado né e querer ter o paciente acho que é um erro né é um erro de... para todas as classes qualquer classe que começar a bater nesse é, nisso vai vai assim dispersar demais vai quebrar a classe porque não existe né não tem essa reserva nem a medicina consegue a gente fazer reserva Tenta, é. né? Mas não consegue, porque a gente tem, hoje, é, estão São de profissionais bem preparados, que estão com seus conselhos cientes, aprovando, fiscalizando. Então, assim, não tem por que ficar reservado só para uma classe, de determinados procedimentos. E essa questão que ela falou que às vezes manda para o dentista, e às vezes o dentista não devolve o paciente para você, ele quer fazer tudo para ele, né? Aí você tem que achar um dentista que não faça estética. Não é? Aí você faz uma parceria com ele. Se você mandar para um dentista que faz também o mesmo que você faz, o risco do paciente, às vezes, que, lá, querer ficar ali com o dentista é grande também. Não o não, não profissional, mas é porque... Às vezes eu estou aqui fazendo a boca mesmo, fazendo a cirurgia, já vou fazer outra coisa também. Às vezes o paciente tem preguiça né, de ficar indo para um lugar para o outro. Então, de repente, você buscar uma parceria que fique dentro do seu consultório, de um dentista... Se não trabalha com harmonização ou com estética facial, já seria uma, uma boa solução, do meu uhum. ponto de vista. A Paula Ferreira falou que ela vai fazer 48 anos, ela precisa rejuvenescer, só que ela tá pobre. <risos> Olha, eu tenho certeza que a doutora Ana, ela consegue trabalhar, se dentro de qualquer orçamento, entregar um ótimo resultado, né? Inclusive a clínica Sim, fica em Ribeirão, tô... né? Tem, sim, tem, então, as clínica, tem as clínicas escolas, né? Você pode ir para os pacientes que não têm condições de pagar um valor muito exagerado, né? Não é nem um valor exagerado, a gente compra um valor justo dentro do consultório, porque a gente tem toda uma estrutura, né? tem Mas aí a gente tem as clínicas escola, onde a gente tem, consegue fazer um valor menor, porque paga só o produto, não paga mais nada. Então aí você consegue fazer uma boa harmonização, com orientação dos professores, os alunos aplicando, e alunos tudo de pós-graduação, tá, gente? Tudo aluno já graduado, já formado, que já tem consultório, está fazendo só um curso de especialização. Então, são pessoas que têm conhecimento, não é, não é leigo, não. E aí os professores é, supervisionam tudo, aí você consegue fazer num preço bem acessível, como eu disse, preço de produto, tá? Para isso que a gente tem as, as clínicas de escola. A gente tem até um Instagram para os modelos, né? Que querem ser tem, modelos Tem, tem modelo Nepuga, é o um Instagram, né? E tem o programa Age, que é um ambulatório gratuito estético. Aí você, no Age, você é acompanhado durante 12 meses. E aí, Bruno, é legal o Age porque ele faz desde o preparo até a aplicação da toxina e preenchimento Então, no Age, que é um ambulatório gratuito estético, que é um programa que tem só no Nepuga, você é acompanhada mensalmente pela mesma turma, pela mesma equipe E aí vai fazer desde uma boa avaliação Depois vai fazer os peelings, vai fazer as intradermoterapias Vai fazer laser se precisar Tudo de acordo com a necessidade do paciente Faz todo um planejamento e vai cuidando desse paciente Depois de 10 meses ele vai receber a toxina, o preenchimento E vai ficar lindo, né? É verdade Olha, tem uma galera aqui querendo que eu vá para São José Vai ser um prazer, hein? Tem conversar com o Alexandre lá. <risos> Você sabe que eu tenho um prazer, é. assim, eu acho que estar no Nepuga, primeiramente como aluno, né? Porque quando eu pesquisei a pós-graduação, vi que era uma, acho que a instituição de maior rigor e que, e, através dos comentários, do feedback, eu vi que as pessoas realmente saem preparadas. Eu não pensei duas vezes e já fiz a minha matrícula. E estando lá, como docente, uh, a gente acaba criando esse vínculo com o aluno e isso é uma coisa que vai se perpetuando, né? A gente vai acompanhando esse crescimento e hoje ver essas pessoas aqui é muito gratificante. Os resultados é maravilhosos, bom. pessoas trabalhando com segurança, zero intercorrências e os cursos de especialização bombando, né? Muito e... mesmo. E muito o Bruno bacana. a gente recebe muito elogios. Todo mundo que vou ter que duplicar o Bruno, colocar ele numa, numa... <risos> maquininha de clone. <risos> tá todo <risos> muito querendo, não é? É, graças a Deus, né? Nossos professores são muito bem preparados. Eu tenho, assim, muito, muito, muitos elogios dos professores. Muito bom mesmo. E uma coisa que o Bruno falou que é verdade: a gente tem um número de intercorrência muito baixo. Muito baixo. E olha que a gente é realmente a escola, a maior escola de saúde estética do Brasil, biomedicina, farmácia, enfermagem, que lança o maior número de profissionais no mercado que atende o maior número de pacientes, modelos em suas clín... nossas aulas, nossas clínicas, e a gente tem um número muito baixo de intercorrência, muito. E quando aparece uma ou outra, eu fico até sabendo, porque é tão raro que quando aparece, eu consigo saber. Se fosse uma coisa rotineira, talvez não ficaria nem sabendo, né? Gente, é muito pouco. E aí que vem aquela minha indignação, né? Quando as pessoas falam, ai, os sinais da saúde erram é demais. Gente, não somos nós qualquer um pode errar é o profissional mal preparado o profissional que não segue ali na linha as, as recomendações o profissional que é imprudente o profissional que é imperito, não sabe fazer um negócio se mete a fazer tá? aquele caso lá de recife do nariz da biomédica né da, da jornalista que a biomédica fez ela não tinha perícia para aquilo ela não tinha habilidade para aquilo então o erro foi esse. Então, assim, profissionais bem preparados? Não. E graças a Deus, nossos profissionais do meio público, eles saem preparados, né? Saem. Tem certeza. uns que são reclamões, mas saem é, preparados. É. Mas a gente quando eles puxa vão... a orelha, viu? É, quando, a gente... <risos> quando eles estão lá no dia a dia deles, sozinhos, eles sabem que eles estão preparados. É lógico, tem coisa que é muito avançada, né, Bruna? A gente não vai ensinar para quem ainda não sabe nem o fundamental. É a mesma coisa se você querer ensinar álgebra para uma criança que entrou ontem no, no ciclo básico. O que ela vai entender de álgebra? Nada! Ela não sabe cara. nem a diferença do 2 e do 8, né? nem numeração. Ela sabe que ela vai ensinar. Então é a mesma coisa. Então a gente dá. E com, essa, com esse fundamental que a gente dá no Nepuga, o profissional deslancha. Qualquer curso, qualquer coisa que ele fizer depois, é fichinha para ele, ele vai falar Nossa, isso aí eu vi no mepuga no meu fundamental Lá no, na minha pós-graduação Ele vai ver que É muita pouca coisa que ele tem que acrescentar Às vezes uma técnica, uma moda Uma coisinha a mais, não é? Que ele acaba não vendo Porque não dá para ensinar álgebra para uma criança que não sabe nem ler e escrever Não é? é verdade. E ele vai se aprofundando Vai, vai hum. se aperfeiçoando Inclusive, a galera da medicina vai fazer os cursos avançados, Muito, né? muito, muito. Os básicos e os avançados. O que a gente chama de básico, né? Mas né, é a base que te dá 70%, 80% dos seus atendimentos em clínica. O que você aprende no curso básico, que é o fundamental, né? É o que você vai usar em 70%, 80% dos seus casos em clínica. A gente tem muitos médicos, dentistas, médicos, é... farmacêuticos, biomédicos, enfermeiros... Fisioterapeutas agora estão vindo Porque logo logo a fisioterapia Vai ter uma resolução Para injetáveis também, não sei se você está sabendo Mas já estão preparando então... Estamos na torcida Eles vão arrasar nos corporais, né, imagina Vão, vão arrasar <risos> nos corporais Alguém tem que ficar com os corporais, né Porque é, os biomédicos farmacêuticos não, mas... não querem ficar com os corporais Nem os enfermeiros Porque é. todo mundo cuidar de rosto, gente <risos> Olha quanta celulite Quanta flacidez tem por aí, Nossa. hein é verdade. A Ellen está perguntando quando devemos indicar biostimuladores de colágeno e quando somente os preenchedores. Depende muito, né? Geralmente, uma pele muito flácida, não adianta você preencher. Às vezes, você tem que fazer uma biostimulação, deixar essa pele melhor, estimular colágeno, depois você preencher. E você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não tem contraindicação nenhuma. Tudo vai depender de qual bioestimulador você vai usar, lógico, né? Hoje eu tenho preferido muito com bioestimulador usar os fios de PDO. eu acho que é mais prático, mais rápido, você já coloca, fica estimulando um tempão, o então paciente tem que ficar voltando. Reposiciona. reposiciona né? Então, assim, eu, eu sou fã dos fios de PDO. Aliás, eu acabei de dar uma aula de fio de PDO, então eu tô com fio de PDO aqui, tá? Mas e o Elance também, que o Elance, ele é preenchedor e bioestimulador. Então você não quer fio de PD, faz relance bioestimulador e preenchedor ao mesmo tempo. Então, ele faz a bioestimulação e ele vai volumizando com o passar do tempo. Daí, três meses, você tem um número já de... Ele aumenta, começa a aumentar o volume. Daí, três meses, ele está muito mais volume do que no dia do preenchimento. É muito bom e dura um, dois anos o resultado dele. Eu já fiz o relance na mandíbula, eu gostei, senti que deu uma volumizada ah, e deu uma fermada no tecido. É, no é muito bom. Não, a pele depois do de relance fica maravilhosa, gente. Sou fã. A Tô Paula lo... pergunta... não, fiz a minha... não fiz em mim ainda, mas quero fazer. <risos> a Paula perguntou se você é parente do cirurgião plástico pulga. Ixi, gente, tem alguns médicos pulga que devem ter algum parentesco, mas eu não conheço todo mundo, não. A família é grande, viu? não é pequena, não. E tem muitos médicos pulga, viu? Parentes, assim, conhecidos da família. Que assim, a família do meu avô, que é Puga, tinha, eram em 12 irmãos. Imagina, esses 12 irmãos Nossa. tiveram mais, cada um teve mais quatro filhos. Aí esses quatro filhos tiveram mais sei quantos netos. Então vocês imaginam, né? Então deve ser algum parentesco assim. De que região que é? É Escampinos? Ela, ah. ela não fala. Deve ser aqui da região. Paula Ferreira, vida. Uhum. Qual outra pergunta? A, a, olha, pessoal, tem uma caixinha aqui embaixo com ponto de interrogação. Se vocês quiserem colocar o questionamento de vocês, a gente abre para todo mundo aqui a caixinha, tá? A Clara perguntou, ela falou que está se especializando no Nepulga. Ela é formada em Biomédia e ela deseja começar o um negócio. Se você tem uma dica para ela. Você ainda não, não terminou ainda a, fa... ah, a pós, né? Está é, terminando, pre... tá terminando a pós. Está terminando a pós. Uma dica, dica de negócio... Você tem dois caminhos, eu sempre falo, ou você é, vai trabalhar em alguma empresa Para você poder pegar a experiência ou você já abre o seu próprio negócio Eu sou a favor que vocês abram o seu próprio negócio Porque eu acho que vocês têm liberdade de horário né? Ainda mais quem tem criança, você consegue fazer, ficar mais tempo com o seu filho Fazer sua agenda Então assim, a dica é que não abra nada muito grande muito Que você vai gastar muito, não tem essa necessidade Abre uma clínica pequena, uma sala, uma recepção, uma sala de consulta e uma sala de procedimento, banheiro, copa, que tem que ter uma infraestrutura, já é o suficiente. Você não precisa de ter espaço grande, não. Pelo contrário, junta, guarda teu dinheiro para quando você crescer. Também começa acho. pequeno e começa atendendo e depois você expande. Gente, eu abri a minha primeira clínica, estava te contando da corporal, ali, né? Em sozinho, tinha 500 metros quadrados. Então, eu tenho experiência no que eu falo. menina tinha oito salas de atendimento, tinha dois consultórios, tinha até podóloga. Eu coloquei, coloquei podóloga, eu coloquei nutricionista, tinha médico, que na né, época eu não podia fazer ainda porque toxina preenchimento, tinha o um médico que ia, que ele fazia os lasers ia, ia toxina preenchimento. Tinha tudo, né? Eu, e eu tava lá estudando para poder, né, entender de tudo. E para poder fazer, porque eu queria dispensar o médico, eu queria eu fazer, mas estava ainda naquele breu, né? Vocês hoje já tem tudo pronto, hoje está fácil. É, hoje está fácil. Imagina, hoje está fácil. <risos> Imagina começar hoje. E, nossa, mas me dava uma dor de cabeça aquela clínica do tamanho, grande. E a manutenção. tem Gerenciar tudo aquilo, eu abria sete e meia da manhã e fechava nove horas da noite. Tem ideia, gente? Nossa, só uma porque... capricorniana para aguentar isso. Só uma capricorniana para aguentar isso todo <risos> dia sete e meia da manhã eu abria a clínica porque tinha gente que trabalhava às nove e queria fazer drenagem linfática, massagem, limpeza de pele sete e meia da manhã, gente. De sertãozinho interior sete e meia já é tarde, o povo lá acorda cinco da manhã, acorda <risos> com o galo cantando. Eu tinha que abrir cedo, meu gente. E fechava 9, dez horas da noite. E fazia ainda, ainda... Minha clínica era de SPA também. Era clínica estética de SPA. Então, de sábado, tinha dia da noiva. Aquelas noivas de menino. Aquelas noivas Dá que o dia inteiro lá. Dava trabalho. Então, assim, nossa... Aí, quando eu peguei... Tava muito, muito muitas atividades em relação à biovídeo estética, Porque 2006 foi mais um planejamento. 2007, eu comecei a fazer as palestras da Biomedicina Estética, então eu comecei a viajar pelo Brasil afora fazendo palestras sobre a possível atuação do biomédico na estética né? Biomedicina Estética, em 2007, 2008, 2009 A minha clínica tinha muito movimento, Bruno, muito movimento Ser interior de São Paulo, muito movimento E eu comecei a deixar um pouco de lado porque eu comecei a viajar demais fazendo as palestras E aí o que eu fiz? Eu reduzi ela em 50% Eu fechei algumas salas, deixei ela 50% funcionando e aí, quando foi em outubro que saiu a habilitação da Biomedicina Estética, eu, uma semana antes, eu tinha mudado minha clínica, não sabia. Eu, porque me ligaram para eu ir para pro, pro, a plenária uma semana antes da plenária. Vai ter a plenária semana que vem? Você pode vir para Recife? Eu, Nossa. Jesus, como assim? Eu tenho que fazer uma apresentação, como que eu vou fazer? Tipo assim, tava doida, né? Tipo, quem louca. Sorte que eu fazia tantas palestras que para mim não ia ser tão difícil, mas. E o coração, né? Ah, então eu tava de mudança, eu tava mudando minha clínica Pra uma clínica de 70 metros quadrados Por isso que eu te falo, a Clara que perguntou, né? Fui pra uma clínica de 70 metros quadrados Imagina sair de uma de 500 metros quadrados para uma de 70 Porque eu não tava mais dando conta Eu não tava mais dando atenção a clínica E olha, posso falar, Bruno? Lá eu ganhei muito mais dinheiro do que na clínica de 500 metros quadrados Imagino. Ganhei muito mais dinheiro E não foi por causa dos cursos não, tá, gente? Foi com o paciente mesmo eu sempre separei muito uma coisa da outra Clínica é clínica, curso é curso, curso é sempre curso. E eu sempre gostei muito Da parte clínica, muito mesmo Gosto de dar aula Gosto da clínica, mas é, Gosto de ensinar vocês Mas eu gosto muito de atender meus pacientes Porque quando eu tô eu e meu paciente É uma terapia para mim Sério, É maravilhoso calma. Eu não... Olha, minha terapia, <risos> agora eu não tenho Porque eu quase não atendo, eu atendo Só quando eu vou para São Paulo, aqui em Ribeirão Preto minha clínica, eu tô mudando ela de lugar. Eu tô vou abrir um outro, um outro espaço, então eu tô readequando. Então, ela tá fechada esse semestre. Ainda bem, né? Senão, ela ia tá fechada lá. Eu Nossa. fechei, não é? Ainda bem, ainda bem fechei em dezembro para abrir em agosto. Só deu certo. A quarentena vem lá, fica certa. Então, eu fico assim, fico mais estressada. Quando eu tô com um paciente, é uma paz. Aí eu tenho que ficar pagando terapeuta, né? Porque senão não, não dou conta. <risos> brincadeira, mas olha, começa com uma clínica pequena, não faz coisa grande não, não gasta seu dinheiro com coisa grande agora não, porque é importante você primeiro ter seus clientes fidelizar seus clientes, depois você vai ampliando faz, assim, rapidinho você vai com uma clínica um pouco maior é muito mais fácil é verdade, experiência de quem começou grande e hoje já, já sabe orientar, começa pequeno, depois você aumenta é. palavra da rainha, hein Olha, oh. ele que tá dizendo, hein? <risos> o Jailton falou assim que os primeiros cursos de injetáveis Foi no e que ele aprendeu muito e mandou um coração Ai, que bom, tá vendo? A gente ensina bonitinho, certinho Tinha berinjela? Que a gente usa os berinjelas, Ah, é a berinjela, né? maravilhosa a pancetinha também, né? <risos> e a pancetinha também <risos> hum. Ah, tem uma galera aqui falando que trabalha com fios de PDO no bumbum E que o resultado tá sendo bem legal e associado ao Sculptra sim dá para associar. O Sculptra é uma coisa assim, tem, o paciente tem que estar com muita vontade de fazer Sculptra, né, Bruno? Porque é um, um procedimento caro, ah. é um produto de, chato para você preparar, você não pode, você tem que ter certeza que o paciente vai usar, então cobra antes, cobra antes, porque se ele não vier, é problema dele, não é? E assim, é um, um produto que tem, depois de preparar, você tem que usar ele em 48 horas, então se o paciente faltou, então... Se você conseguir isso, associar o PDO com o, o Sculptra e o paciente cumprir certinho o programa, excelente, o um resultado ótimo mesmo. A Marlúcia está perguntando como que ficam as aulas nessa quarentena. Inclusive, essa foi a discussão, né, nesses últimos dias. Nossa senhora, né, eu já até, até é estou em... <risos> até me recusando em responder. Queria seu pronunciamento? Estou até me recusando em responder. No Instagram, porque Como que fica, Marluci? A gente vai Continuar, porque a gente tem um prazo A cumprir com vocês Eu acho que é, Se a gente parar um mês, dois meses, três meses O prejuízo maior não é meu O prejuízo maior, Bruno É de quem tá aí é quem esperando tá? Se formar, porque a hora que o negócio Voltar, todo mundo vai voltar Com a estética, gente Vai ter crise, ninguém vai ter dinheiro pra fazer estética Gente, esquece, o pessoal não compra comida em casa Mas faz estética o pessoal não compra lá a frutinha para o bebê, mas vai lá fazer o trazer com a flacidez. Gente, não vai ter crise, não. O que vai ter? Lógico, uma demanda reprimida. Se você não estiver preparado, você vai perder a oportunidade. Então, eu estou me preocupando em deixar as pessoas preparadas e não atrasar a certificação delas, Bruna. Porque a gente não sabe quanto isso vai ter, vai, quanto tempo vai levar, olha só. Aqui em Ribeirão Preto, shoppings estão fechados até dia 30 de abril. Tem ideia disso? 45 e dias. Também. Então, gente, eu não posso deixar com que você... né? Ah, mas eu não me importo. Mas tem um colega que se importa. Tem gente que está pagando a, a pós. De uma forma, assim, sabe? Suada Não vem a hora de pegar o certificado Abrir sua clínica e começar A trabalhar. E isso não vai ser Não vai ser amanhã que vai abrir a clínica Abrir a clínica daqui três quatro cinco meses As pessoas precisam estar preparadas Então, a gente, eu optei Que tivéssemos as aulas virtuais Porque o MEC liberou que essas aulas Virtuais, elas possam ser Elas são consideradas Computadas como aulas pres, é, presenciais E depois, quando tudo voltar ao normal, a prática mesmo, a mão na massa, Bruno, a gente vai dar na estrutura física nossa. Ninguém vai sair sem aplicar uma toxina, sem aplicar um preenchimento, sem fazer a sua prática. É que tem muita coisa da aula que a gente consegue dar no virtual, né, Bruno? Você sabe? Sim. A gente dá muita coisa durante a prática que é falado, que é teoria da prática. Que é orientação, que é explicação Que é, olha, a seringa tem que ser assim, assim, assim A agulha tem que ser assim, assim, assim Isso a gente ganha tempo aqui Vamos deixar o tempo da presencial física Para a gente, sabe, exercer Colocar a, a na prática massa. Colocar a mão na massa Por isso que é importante que as pessoas assistam a aula virtual Já se preparem, vamos lá para a prática preparados Porque elas vão aproveitar muito E olha, Bruno, se o meu feeling Educacional estiver certo Eu acho que essas turmas Elas vão aprender até muito mais Eu acredito certeza. Vai ser uma olha... coisa meio, é, Mais autodidata no tempo é. dela Eu acho que vai, vai pegar Vai, dar vai certo. fluir bem legal Então não se preocupe Marlu se Você vai estar preparada para atender seus pacientes Sim o Léo, ele falou que ele é esteticista e cosmetólogo E ele falou que começou meio que errado Que ele poderia ter feito uh, outro curso em outra área Para depois se especializar Então ele é esteticista Mas a gente, a gente tem boas notícias, né, Ana? Do... Sobre a estética? É, eu acho que todo mundo acabou se beneficiando A né? gente tem a intradermo pressurizada, né? Ah, sim, não, a estética está muito avançada, você vê você vê sete a 10 anos atrás, era só drenagem linfática, modeladora e como que era? Crioterapia, que fazia aquelas coisas geladas no corpo das pessoas, né? Gesso, é. aquelas coisas com gesso. Hoje é um é isso, é muito mais que isso, né? É, acredito que não tem que começar errado, todo começo é um começo. Você pode ainda fazer uma faculdade, se você não quer. Por exemplo, ficar só com esses procedimentos Como o Bruno falou Tem a, pressa, tem a, a pressoterapia Tem a, as injeções A intradermo pressurizada Tem tantas outras coisas que você pode fazer O esteticista pode fazer luz pulsada Tem muitas coisas que o esteticista pode fazer E eu ainda acho que o esteticista Ainda vai avançar ainda mais, tá gente? Não vem querer <risos> falar Que eu estou protegendo A estética, mas acredito Eu que a estética ainda Vai evoluir Tá? Se prepare. Mas se você não tem tempo, não, tem, não quer esperar, quer fazer alguma coisa, você ainda pode fazer uma graduação em biomedicina ou em farmácia e depois complementar com os injetáveis, né, Bruno? Não é perdido tudo que você estudou. Você pode, pelo contrário, você ganha dinheiro como esteticista e cosmetólogo agora, vai ganhando aí dos seus clientes, paga uma graduação, depois se especializa numa outra área que faça injetáveis também. Mas acredito que a estética vai evoluir ainda um pouco mais. Estética e cosmetologia. Tem a live está preocupando que nós estamos com 12 cards de pergunta, Posso soltar? Ah, pode, primeiro? pode. Pode soltar, solta. <risos> Nunca fiz isso, mas quero saber. <risos> Ó, ô, Bruno, deixa eu te falar. Eu não sei que hora que é. nós começamos, mas você não se esqueça. Quando der 54 minutos, você tem que encerrar a live a gente ah, não perder. É Pra gente não perder. Você salva ela e você publica. Você não tem tá, a outra. É que a outra, o Instagram, tava com problema, não foi? Foi, eu acho que nem salvou, acabou nem salvando. Ai, não acredito. Mas Ai, você tenta salvar. Mulher. Você salva essa e publica. Pode deixar. Compartilha aí com o pessoal. Tá, vamos lá. As perguntas, os cards. A primeira pergunta é da Polly. Uh... Na verdade, ela falando que eu fui um professor que teve no pulga Imagina, eu que agradeço o carinho. E eu puxei bastante a orelha desse pessoal, viu? Mas olha, é maravilhosa. De onde que ela é? Que tema que ela é? A Polly é de Minas. Se eu não me engano, é, é próximo de... O De Mondios, Minas Gerais. Ah, mas ela fez legal. aula em Campinas. Ah, fez em Campinas. Um beijo, Polly. E olha, eu não te conheço, mas sei que você estava em boas mãos com o Bruno. <risos> ela fez mais uma pergunta. Tem como elaborar uma forma de nos auxiliar nos, nos estágios, visto que as clínicas estão fechadas? Agora, gente, nessa quarentena É difícil, né? Muito isso. complicado Acho que você pode ir Exercitando Os, os procedimentos que você aprendeu Em casa, qual, com os familiares se, é que eles, se eles podem Se eles não têm nenhuma contraindicação E preencher o relatório Isso a gente não, Isso a gente não pode impedir Você pode fazer a qualquer momento tá? Sem problema algum Vamos para a próxima Obrigada, Polly um Beijo porque eu sou maravilhosa. Bom, né? Final da noite assim, obrigada. Eu também tô assim com uma olheira do é. tamanho do mundo, mas tudo bem. É, Você faz ninguém... nozinho no final do fio de PDO especulado? Faço. Também. É. Faço sim. Dá pra fazer. Tá. Uh, tem cursos Exato. de invasivo, para, de invasivos corporais no Nepuga? Tem, tem a intraderma, a mesoterapia intramuscular, como então, sim. Tá, e PDO, quando a gente dá o curso de PDO, a gente ensina PDO corporal também, tá? Que na pós a gente não consegue abranger todas as áreas, mas no, no curso de PDO a gente está corporal também, então deixa de ser injetável. É. Próximo. Oi, tudo bem? Fui selecionado referente ao desafio lançado no Insta, ansiosa para início. Ah, você foi a ganhadora então, né, do desafio ah do Insta? Tá, início agora temos que esperar a quarentena, né? Mas estamos já aí com as datas para a pós de, de saúde integrativa. É para a pós-saúde ah, integrativa, legal. Parabéns! você chamar do a doutora trabalho. Ana aí no direct? Ah, pode me chamar mesmo. <risos> vamos para o Muito próximo. Tarde. Nossa, tá bombando aqui. Ana, quando vamos abrir o curso de harmonização em cadáver aqui no Paraguai? Oi, Sil. Tudo bom? Eu lembro de você, hein, Sil. Em breve, vamos lá. Vamos conversar. Aliás, eu tenho... Meu irmão mora aí no Paraguai, né? Você sabe? Ele tá louco pra eu abrir uma unidade, uma unidade no Paraguai. Louco mesmo. Ah, que maravilha. Né? Olha só. Quero dar aula no Paraguai, hein? É, vamos lá. <risos> Até eu quero ficar indo pro Paraguai, hein? É, em breve, Sil, me chama no inbox, viu? Pra gente poder falar disso, porque é tanta coisa. Quero falar com você, tá? Me chama mesmo. Imagina cadáver fresco, que maravilha. Nossa, e aqui pertinho, né? Não tem que atravessar, ir lá pros estates. Vamos pros estates quando a gente tiver que passear, né? É. Vamos estudar por aqui. Também uhum. dando na mesma, não tem problema, não. Vamos lá. Vamos lá. Ela falou que faz o pacote de três sessões. Deve ser referente a algum procedimento que a gente falou, né? Ah, sim, deve ser. Deve ser da, do Sculptra com o PDO. Bruno, pergunta para ela se a gente que tá acabando, já tá na última aula, que é clínica, se a gente também vai ter aula. Abel. Bel, é, eu falei hoje com a minha equipe aqui do pedagógico que eu queria abrir a sala virtual para o seminário clínico também, porque tem muitas orientações que a gente já pode começar a dar para vocês aqui e não ter que quando e aí quando vocês voltarem vocês vão ter necessidade de ficar os quatro dias, porque de manhã as orientações, à tarde os atendimentos, né, Bruna? De manhã as orientações, à tarde os atendimentos. Então, se a gente conseguir antecipar todas as orientações na aula virtual, vocês conseguem ficar menos dias só com atendimento, de manhã até a noite só com atendimento. Então, eu sou a favor disso. É que meu pessoal fica com um pouco de medo que ah, os alunos vão reclamar, os alunos vão reclamar. Gente, eu não tenho medo de reclamação de aluno. Porque eu não estou fazendo algo que vai prejudicar vocês Pelo contrário, eu estou fazendo algo que vai nossa, facilitar a vida de vocês E vocês vão sair preparados Eu jamais é, ofereço uma metodologia que não prepare o meu aluno eu sou contra isso, não sou? Então a gente tem Quando às vezes a gente tem um problema, por exemplo, um professor que não está preparado, né Bruno? E que não dá a metodologia correta Gente, a gente conversa, a gente tira esse professor, a gente chama, a gente, a gente fica no pé Então... A gente tem essa responsabilidade. O Bruno, ele sabe que ele tá em sala de aula, ele teve que... Né? Nossa senhora! É, carrasca, hein? Ah, não, então <risos> hein, é? Mas, assim, mas, tem, mas tem que ficar, e a gente fica. Tem. E o Bruno, por exemplo, primeiras aulas... Coitada, acho que ele fica até nervoso. Ah, mas eu tenho que dar conta. Ele me mandava, eu tava lá, me mandava as fotos, me mandava, eu falei, Bruno, relaxa, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, porque a gente sabe, né? O professor segue... O né, professor tem, tem experiência, ele já foi aluno também, então, hoje 95% dos meus, do, dos meus docentes são ex-aluno Nepuga, porque já estiveram onde você, aluno, está, né? No banco, ali, na carteira, na vivência de aluno. Então, sabe valorizar a sua experiência em sala de aula. Então, isso é muito é importante. Outra saudade! <risos> Quero ir aí Nossa. no evento, hein? Ah, é? Não, tá. A gente vai marcar a nova data, hein? Vamos sim. A Ingrid, querida, a Ingrid, perguntou: qual a sua opinião de harmonização corporal? Acho ótimo, acho muito bom. Mas tem que. Mas estou assim. precisando. Em tempos de corona, esse isolamento, pelo amor de Deus. Tudo tem que harmonizar, né, gente? A gente tá na era <risos> da harmonização, tudo harmoniza. Até comida harmoniza, né? É. Pense, eu sou super a favor, acho que corporal é uma área que o biomédico, farmacêutico, o enfermeiro trabalha pouco, Bruno, pouco, e corporal, gente, é uma área que fideliza tanto o paciente e a concorrência não é tão grande quanto o facial, porque facial hoje, todo mundo quer facial, todo mundo quer facial, não tô falando pra você deixar o facial, mas pense no corporal também, porque quem tiver um bom programa de redução de medidas, um bom programa de celulite, estrias, pós-parto, o que você vai ter de cliente, sabe? E, e qual, quais as complicações? Muito, muito menores do que as complicações faciais. Então pense nisso também. Eu sou super a favor da harmonização corporal. Né? Você tem que saber fazer, você tem que é, usar produtos que são é, reconhecidos pela Anvisa, que tem Anvisa, que tem respaldo, né? fazer o, emag o emagrecimento, a redução de medidas, fazer a, o, o abdômen tanquinho, não é? Olha que delícia. Olha ah, que delícia. Tem que Nossa. malhar também um pouquinho, né? É. Tem que malhar. Tem que malhar. É. Tá. Então, nós vamos completar quase uma hora de live. Então você tem que salvar, senão a gente Eu vai perder, salvar. né? Pessoal, Vamos voltar agora, rapidinho, para o segundo Isso. bloco. Aproveite e mande per perguntas que vocês têm. Todas as dúvidas em relação ao Instituto Nepuga, a, sobre a doutora Ana Carolina. Tudo o que vocês quiserem, saber Ela está aqui, reservou um horário na agenda dela. A gente aproveita, Olha só, vamos lá. <risos> Salve e compartilha, Bruno, que eu quero assistir depois. Eu vi todas as perguntas, todos os comentários, tá bom? Pode deixar. Vamos Voltamos aí, em volta. cinco segundos. Pouquinho. Isso aí.